Olá rapaziada beleza aqui é o seu trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal nesse vídeo eu trago para vocês estando alguns servidores aqui da comunidade tê pirata no caso, então por favor, deixa o seu like, se for novo aqui no canal, tem um botãozinho aí, se inscreva, e também se o conteúdo te interessar e querer receber notificações atualizadas aqui do canal, é só ativar esse sininho de notificação, para você querer me ajudar a tomar qualidade melhor, tanto nos vídeos, tanto em outros jogos, e aqui nos periféricos, é só se tornar um membro, assim você ajuda na qualidade e no desenvolvimento aqui do canal, fechou? Basicamente eu vou testar alguns pontos, que muita gente tem dúvidas, e eu vou mostrar para vocês, levando em conta que que ver, tipo assim, minha internet é uma internet boa, daí eu acho que a sua internet vai depender da sua capacidade, né, meu amigo? gente trabalhar e colocar a internet que presta, mas se você for de menor, tanto faz, tem que ver, cata latinha, coloca a internet boa, cara, porque eu estou sentindo uma treta. Você não conseguir rodar um jogo desse sem lag, sem bug? Os bugs é do servidor, não nesse servidor aqui, né? Mas oh mano eu me buguei todo aqui é foto de remédio, <risos> mas beleza. Mas eu tô falando assim: você para não ter lag, você tem que ter a internet boa. Esse que É o esclarecimento final. Me lasca. Eu vou estar tá testando mais o que aqui: os cupom batalha, quantos cupom que dá batalha, fazer algumas instâncias aleatórias e por fim. Da minha opinião se vale a pena investir no DDT que eu tá trazendo aqui para vocês fechou então basicamente chega comigo que o vídeo tá da hora. Então esse The Tank que eu tô aqui, para quem não sabe o The Tank Sword, eu não vou tá deixando no link na descrição motivos que eu expliquei no vídeo que eu trago aqui no canal, devido a ele tá tirando alcance dos vídeos. Sei que não vai pegar um canal vamos supor específico, mas retira isso aí dá para observar para a quantidade de views que a gente tá tendo aqui no canal tá muito alta, né? Vocês podem observar isso aí, tô recebendo um proposta a cada dois 3 dias de gente querendo que eu pego e gravo nos servidores e me. Que... Mas o complicado é que os caras acham é que a gente paga a internet com o cupom. <risos> Aí beleza, detalhes que Se alguém quiser saber eu faço um vídeo Nesse dia é o Tank Sword, da versão 11.1 Ele quer ver um servidor, que na minha opinião É um servidor até legal de jogar, não tem Mac Por causa da minha internet, bugs Por enquanto, não, não vi ninguém questionando Não vi, no, ó, analisei a página, comentários Não vi ninguém reclamando dos bugs Alguma coisa do gênero, entendeu? Internet, eu posso tentar mostrar pra vocês A quantidade de internet que eu tenho aqui Devido à velocidade da minha internet, eu acho que eu não Vou ter bug com bug não, né? Vou ter que ver DB, eu vou ter que ver leg com meu é num servidor que tá jogando fechou onde que eu testo a minha conexão é eu acho que é a melhor melhor speed test que pode ter né vai ver onde como morei aí o pernambuco Minas Gerais mas beleza eu venho aqui iniciar vai para analisar o ping beleza depois vai para a parte do download será que eu tenho só isso na moral <risos> então a quantidade de download até favorável pra e aí eu pago até barato. É né? por causa da fibra ótica, né, mano? Ajuda muito, querendo ou não. E beleza. Agora vamos para o upload. Porque isso é necessário para quem é YouTube, para quem envia as coisas. para quem tem internet, o upload é muito essencial. Beleza, né? Eu acho com essa velocidade de upload de 127.0 e de download de 283.8 e 7 de ping. A rodada de tanks suave ah, tem outros jogos melhores, até outros jogos melhores para rodar. Entendeu? Então vai depender da sua internet. Fechou era bug é igual foi para vocês. Eu não achei nenhuma página falando que tem bugs ou vídeos relacionados. Você sabe, se tiver, eu trago. Não tenho papas amigos para falar que o servidor é ruim. Investimento no servidor, isso vai ficar para o final. Então, vem comigo que a gente vai fazer um PVP. Mas antes, você que criou sua conta aqui, tem evento limitado. Aí tá esses eventos aqui é para quem ó, conseguir receber um tirar uns prêmios aqui básico, mas que dá para brincar também, né? Tem eventos free pra você pegar você vem e isso é uma análise que vê tipo assim de levar em conta porque você joga no servidor a gente tem essas coisas né mano evento imitado e por final tem muito até né basicamente né enfim receber os seus prêmios e tal pega recebe tal minha conta mostra pra para vocês eu tô trazendo as evolução aqui no canal mas eu não tô focando 100% mais nela que eu não gosto de ficar fixo no detain, que não só o tempo para mim poder evoluir a conta mas vamos lá no Salão da Arena Pra gente poder testar aqui Ver quantos cupons que dá pro PVP O servidor tá bem vazio, né, mano? É porque, tipo assim, eu gravo nesse servidor Daí dá, um, a, dá uma quantidade legal de preço Depois os caras desanimam e saem do servidor Porque vê que eu não tô jogando também Não é um, um mérito de me achar, né Mas é porque os caras querem ter interação, né Comigo, daí eles veem que eu não tô no servidor Cadê o GTE? Grava e traz vídeo Mas não tá no servidor, mas enfim Vamos tentar aqui ver quantos que eu vou ter pro batalha Vou colocar aqui, ver vou esperar o tempo, né Carregar aqui do combate Enquanto isso, eu vou pedir um favor para vocês Galera, tem meu Instagram, por favor Você que tem Instagram, tem Facebook curte vá, segue para gente poder ver tá uma quantidade maior nas redes sociais para poder também que, vê, ter parceria de outros DD tanks para poder que, vê, evoluir o canal fechou? Então vamos lá beleza peguei um boot mais do que na hora mas dá para mim brincar além disso vai ter vai ter como eu ver quantos cupom para batalha quando você leva a vitória né basicamente é win então vamos ver aqui se o seu boot for muito forte, aí já tá vascado Mas, né, é a razoável, não é tão forte assim como eu pensei Aqui, o que, que eu vou fazer? Já vou mandar 3, 4, 4 e o pó já na logo na cara assim, ó, aí, galera, ó. Tira a jogabilidade do Tietê, que não é uma coisa que quer ver surpreendente Mas DVEC, eu não tô tendo nenhum DEVEI, não tô tendo nenhum E simplesmente não tem bug no servidor e tem perito em golpes, explosão nuclear. alguns servidores que ver dessa versão, é bem raro o cara colocar. esse eles tipo assim, primeiro esvança o servidor, farma demais em cima dos pre que quer ver, já gosta de gastar antes. Depois relança o servidor e assim fica quer ver tipo assim, um... supor, um, um jogo que ver que não vai pra frente, tá ligado mano? Tipo, tem de colocar tudo, perito em golpes, explosão nuclear, tudo mano, tudo que tiver direito. Vamos ser mais específico mostrando aqui pra vocês, peraí tudo mano, ó. tudo isso aqui eu tenho que colocar peraí que eu só vou matar esse boot aqui e ver quantos com que tá na batalha eu vou mostrar pra vocês <risos> tá ruim no pvp, Maior a habilidade do garoto roxmofi, pega o risão meu amigo ó, ataque preciso tem que ter tem que ter imperador é joga de volta messi de acobracia tem que ter deus da prisão explosão dos personagens, explosão de criar, super homem, perito em golpes, ignorar armadura, é algumas coisas que tem de ter no servidor, isso é o básico mano, e os cara não coloca, se, se você é um cara que joga há bastante tempo, tem como você observar isso aí, você vê se o tem é da hora. Ah, 20 mil de cupom, tá pro Vitória, uma quantidade boa para um servidor pirata, agora que que eu vou fazer eu vou pegar e testar a, a, a instância que sempre dá bug mano pode ser ninguém quer servidor mas sempre dá bug que é o que formiguinho fácil muita gente não sabe mas é o, a instância que dá mais bug é ela vocês me desculpem se eu estiver falando meio baixo porque que acontece tá dormindo aí eu não quero incomodar mas beleza vamos aqui na central Tipo assim, joga é, tipo assim, galera. O cupom batalha tá 20k e 15k por derrota. A quantidade razoavelmente boa. Dá pra você jogar e conseguir ter algumas coisas muito boas. Agora eu vou testar o formigueiro. Porque eu tô ligado que dá muito bug Mas vamos testar. E dar uns itens até legal. Por ser um DD Tank pirata. Vamos lá, né? Vamos ver se esse DD que vai passar no teste. Por que, que eu desço formigueiro? Porque as formiguinhas, tanto vermelha como azul, elas ficam só a cabecinha, entendeu? Mas aqui os caras que aqui... veem tipo assim tá de boa eu não vou testar as próximas instâncias porque eu não tenho FC e tipo eu não tô querendo chamar ninguém pra instância vamos deixar aqui ó vou testar por inteiro para vocês mesmo que o vídeo vai ficar grande esse vai ser o primeiro servidor Dessa, basicamente, série que eu vou estar trazendo aqui no canal No próximo vídeo eu vou trazer mais um servidor Que eu vi aí E muita gente tá pedindo pedindo tem pirata com painel Isso é uma coisa que em 2022 vai ser muito difícil de encontrar Mas se eu acabar encontrando, eu trago pra vocês e é fato Então aguarde, né? Pra poder ver, ver se vai ter aí, né? Mas já pra quem se tornou membro Tem uma surpresinha amada Um tem que vai sair, que tem painel é Só pra quem se tornou membro Porque daí eu trago antes, lá pra galera ficar ciente Mas é isso, né? Vamos esperar aqui pra ver se vai dar certo. Vou dar um pezinho aqui. Que vem. Beleza. Agora já dá pra matar, né? Aí, ó. Ó, o pô, tá legal? Ah, mano, dá pra se divertir sim. Eu não sei como é que tá as distância, mas tipo assim. Uma... Avisada, né da versão mas contando com o formigueiro que é uma instância que vem os cara deixa toda bugada tá bom tá bom dá para que ver então a mínima noção do que que tá acontecendo isso é interessante né beleza agora que eu posso mostrar mais para vocês beleza deixa eu ver aqui tem verão Vamos ver se tem alguma coisa que interessa nós armas não que ninguém eu acho que usa Vai minha, ó, recarga money Vamos lá ver, sobre a recarga Agora que você vai ter que ver, tipo assim Um ponto que pode dar até que ver Tipo assim, hate, mas Hate não, né? É, hate em, por causa Dos donos de tempo, né? Agora não Deixa eu a senha aqui Beleza? Agora vamos Aqui recarregar Primeiro fato é porque vamos ver já vamos comentar logo assim: mapa investir, não? Porque já ó, é você ver a página e eu penso assim: galera, talvez você pode discordar de mim, mas o fato de dar cupom batalha ele tem que ser mais tipo assim: fácil de upar. Não vale a pena você investir, mano, porque eu não... aqui basicamente você não vai ter um retorno. Ainda tem que é muito hard, porque que vale a pena investir? Porque você pode vender a conta se você desistir do tem que falar não amanhã eu tenho que fazer tal coisa e não pode jogar mais Detent que a partir desse momento você pega e vende a conta entendeu você faz amizade vende a conta e tem você pode vender cupom você pode vender tipo num ver um comércio dentro do servidor isso afeta é que o servidor sim mas querendo ou não mano você gera que tipo um vamos supor uma capitalzinha dentro do de mesmo e querendo ou não, o cara que tá querendo vindo nas coisas vai se divertir para poder que vem, vender os treinos. Então é um negócio que tanto o pre quanto o dono não perde. Mas quem sai mais que vem ganhando é o dono, né? Isso aí é fato. Mas uma coisa legal: pra mim, esse DD Tank aqui é mais pra você se divertir. Não é um DD Tank pra você focar. DD Tank pra você focar é um DD que é hard, mano. Que você vai upar. E vai conseguir dobrar, entendeu? Mas traz, mostra um DDTank aí Fala nos comentários, eu vou ser aberto Para todas as sugestões e me fala qual tem Que você quer ver aqui no próximo vídeo, fechou? Que eu vou estar tá testando ele tudinho Para que vocês tenham gostado desse vídeo Eu tive essa ideia, tentei inovar aqui no canal Então apoia, fechou? E é nóis! <música>